Nesse um momento aí era uh, das 5h30 para 6 horas da manhã. Eu estava dando um, esse horário, né? Eu estava arrumando, tomando café. Nós tinha uma, uma viagem a FUNAI, resolver todo documento dentro desta terra. Quando um alguém avisou aqui, né, tinha polícia dentro. Quando eu como guerreiro. Eu peguei meu arco, minha flecha, pegar peguei. Foi espiado. Quando me deparei que eu valho bem ainda, eles estão daí. Eu. Eu já foram recebendo nós com barro. E eles me mataram porque, deles, de Deus, porque eles atiraram muito em meu rosto. Bastante. eles eu atirar, pá, pá, pá, pá, ia parar bem aqui. Mandava a flecha diz que eu sou índio. Prova que eu sou índio. E aqui é uma área, uma área de projetos, né? Invasão de terra. Mas eles... Eu me não quero saber, a você vai morrer. Na hora que gritaram pro lado, eu tinha matado parentes. Né? E o senhor conseguiu viver mais ou menos quantos policiais eram? 19 20 policiais. Porque tinha espalhado para cá, para ali e aqui. Vários atiraram. -se. Tinha uma mulher loura que mandava. O policial. E eles não me mataram porque tem plano na minha vida. Tudo que eu faço é a entrega Não estava atirando para cima nem para baixo, era reto mesmo para matar. Eu cheguei até o parente Mura, perguntei se ele estava conseguindo respirar, vi a situação dele, que o tiro foi no olho mesmo. E os policiais não pararam de atirar. Foi na hora que houve desacato da minha parte, né? Que eu parti para cima deles, com agressão verbal. Foi na hora que eles começaram a me bater, me pegaram e me agrediram mesmo, entendeu? E o próprio Paulo apontava a arma na minha cabeça e dizia que ia me matar. E foi quando me, conseguiram me render, me levaram, foi quando eu vi a situação no muro, eles pegaram o Anderson e jogaram dentro da picape, como se fosse um porco, ali naquele momento acabaram de matar ele, aí daí me renderam e eu baixei, fui pra lá, fui, fui Você dar Você foi meu pra, pra que local? Eu, eles levaram a gente lá pra delegacia geral. Vocês fizeram é, exames de corpo de delito? Não. E você foi espancada em que local? Em toda, partida, em toda a região do meu corpo, principalmente na cabeça. Eles falam que a bala recogitou na, na, na areia, não teve recogido de bala. É impossível fazer uma areia dessa se você mete o pé. Ó. Ela é muito fofa. Dá mais ou menos dois metros de só de areia nessa areia. Foi um tiro de precisão mesmo, foi uma execução na nossa, na nossa aldeia. Então o que, que nós clamamos mais é por justiça também. Quando a nossa revolta, se viesse prender alguém, se tinha um mandato de prisão e que efetuasse a prisão de quem fosse. A nossa revolta foi de eles chegarem daquela forma e nós vemos o nosso, nosso parente daquela forma que estava golizando já com uma bala no olho. E aí começou o conflito, o conflito de verdade, porque nós fomos para cima a, ao saber por que a gente estava agindo daquela forma, se era um mandato de prisão, por que, que não chegaram se identificando como policial e falando de um mandato de prisão. Não chegando, já tirando da forma que chegaram. Então, o senhor foi, foi, foi detido pergunto. também? Fui detido, por desacato, né? Eu desacatei porque é, um parente nosso havia, havia sido baleado da forma que foi, covardemente. Como eles alegaram que o, que o índio estava com uma arma em punho, a forma que eles renderam todo mundo, por que, que não pegaram a arma para mostrar à imprensa que a arma estava tá em punho do índio, com as digitais do índio? Por que, que não fizeram isso? Foi uma execução na nossa, na nossa tribo. E nós estamos clamando por justiça isso aí. Isso tem que ser feito. Quem for, vai ter o exame de balística, a arma que está em punho. Eu não posso dizer mesmo assim, foi fulano, foi fulano, porque eram muitas pessoas atirando. Não era um policial atirando, eram vários policiais atirando. Então nós queremos que faça o exame de balística, para ver de onde que saiu a arma, de qual policial saiu a arma, para a gente ter uma precisão, depois desse resultado, e sim punir quem fez isso aí. Quem executou essa, essa ação? Não sei qual o objetivo. Na, na, na, na, os jornais falam que era por, por tráfico de droga e era não sei quantos. Se esse tráfico de droga existiu aqui, por que que não pegaram, levaram para provar isso aí? Olha, está aqui o tráfico, está aqui a prova. Pegaram tantos, não sei quantos aí. Da forma que entraram os policiais aqui, era para ter feito isso. Sem procedência a ação deles, não tem procedência. o que me deixa mais intrigada porque fazer uma semana que o, o dono daí da frente tava em, tinha implicado aqui em, em, entrado em confronto e o mora fazer uma semana campana aqui falou que não não não era para confiar né nos capangas dele e ele falou ele falou bem assim como tava fazendo o meu piso ali eu tava dormindo aí na casa dele o meu esposo ele falou mano Fica aí que a gente vai dormir tudo ali na, na oca, porque o homem aí da frente não é confiável. Ele tem dinheiro, ele vai mandar fazer alguma coisa. E teve, teve confronto assim, porque eles queriam passar o, o trator aí até no garapé. E o cacique já tinha dado ordem para não deixar entrar, para não deixar fazer isso, que ele fosse lá pela FUNAI. E foram para cima para fazer ele parar E o Mura, pelo fato de ser um dos guerreiros Que não é capanga, eu acho que Guerreiro ajuda a comunidade E resguarda o cacique, não capanga Como eles falam, né Que ele não reconhece o guerreiro como Como ajudante da comunidade sim como capanga, que isso não existe Então Fazia uma semana que aconteceu isso E vieram como, Porque tinha duas, três pessoas Com Mura e só atiraram no Mura eu tenho para mim que ele já foi marcado desde, essa, desde o dia que teve a confusão e a gente já tinha avisado ele. Não teve tempo pra, de reação de nada e ele tava tão feliz de a gente já vai, ir completar um ano aqui e assim todo mundo conhece ele porque ele sempre ajudou a comunidade, nada que a gente pedisse dele para ele fazer, quando a luz quando não, não estava funcionando ele ia. Nós já acordamos atordoados com o tiro Eu espero que faça justiça, né? Ele estando tá aqui ou não, mas eu quero justiça porque não é só eu que estou sofrendo. Todos daqui da comunidade estão sofrendo. Porque a família dele, a avó dele, o pai dele, todos sofrendo. Todos estamos querendo justiça. Porque o que fizeram com ele foi uma brutalidade. Morreu inocentemente, ele não devia a ninguém com cor de droga, nada. Ele trabalhava onde? Ele trabalhava no restaurante La Parrilha, ele se acordava 8 horas, ficava um pouco brincando comigo dentro de casa, até dar o horário de ele ir para o trabalho dele, que era ele saía mais nove horas, para ele chegar 10 horas lá e, ia, e parava 3 horas da tarde. Aí depois voltava sete 7 horas da noite e ficava até. 11 horas, meia-noite. ele trabalhava em que exatamente? O que, que ele fazia? Ele era garçom. Em relação à comunidade, e qual era a postura dele em relação a regularizar essa terra para que um dia vocês tivessem tranquilidade em viver aqui? Ele falava para mim, negra. Às vezes, assim, porque eu não era tão acostumada, né? Porque assim, aí depois de falar negra, a gente vai ficar aqui até o fim pra ver se a gente vamos conseguir essa terra, a gente vamos construir essa casa, vamos ter nosso filho. E, a gente foi... e esses pessoal que estão aqui são nossa família. E todo mundo aqui gosta dele, gostava dele. Ele era. Ele era tudo pra todo mundo aqui. Todo mundo. Ele se acordava cedo, ia pra dentro do mato, com a flecha dele, pegava meu filho, meu filho junto com ele, dançava aqui. Agora não existia um. Nenhuma acusação contra ele. Mas, nisso, assim, na, na opinião de todo mundo aqui, quem mandou matar ele foi o dono desse terreno do lado. Foi ele que, foi ele que mandou matar, ele deu dinheiro pro policial para ver se ele matava o marido. Foi ele. Foi ele que mandou matar o marido. Foi Você ele. sabe o nome desse, desse proprietário? Não, não. Foi o que mudou uma mãe. Eu quero a justiça. Eu não quero que isso fique assim não.